A menstruação da Cláudia tá atrasada há cinco dias. Você vai dormir? Vai estrear cama nova? Cama não é nova, tá aqui há anos, você falando nova, nova. Vou dormir, pai, porque você é meio adulto agora, fica ligadinho. Mas é uma mamadeira. Já não usa berço. Só falta uma mamadeira agora, né? E a Ai. fralda. Ai, pai, mamadeira deixa mais um tempo, vai. Só até os 18 anos, pai, rapidinho. <risos> Nossa, abre o olho, não tá aguentando, tanto sono. Abra. Tô de olho. Acabou. Boa Sim. noite. Vocês poderiam apagar a luz, por favor, e deixar os bebês dormindo em paz? Não, um be... manda beijo pra mamãe, ó. No Doraemon não, nos seus pais. Cadê o beijo da mamãe? Dá um beijo da mamãe. Ah, um beijo e no beijo no pai? Dá um beijo no pai. Fala, te amo. Mamo. Também te amo, meu mamo amor. Mamo o quê? Mamadeira? Não, eu te amo. Mamo. viu Mamo não... mamadeira, não fala. Não amo nada, <risos> eu amo, pai. Vixe mesmo, faz cara brava pro pai. Fala, minha mãe não entende, meu pai não me entende nada. Tchau, vou apagar a luz. Tchau, vou apagar a luz. Tchau. Tchau. Um beijo, um abraço. Muita gente no canal perguntava se a gente estava programando ter um segundo filho, dar um irmãozinho ou uma irmãzinha pro Marcos, e a resposta é sim. Há um mês atrás a gente começou a se programar para a segunda gravidez da Cláudia. A menstruação dela está atrasada há cinco dias, então tudo indica que na primeira tentativa. Não sei, vamos ver. A gente comprou um teste de gravidez aqui pra fazer agora. Então a gente vai fazer junto, a gente vai descobrir junto se a Claudia está grávida ou não está. Cinco dias de atraso é muito, né amor? Cinco é muito. Meu, o normal é que atrase o meu ciclo menstrual, atrasa ou dois dias, ou adianta dois dias, né? Depende do mês, mas cinco dias não é normal. <risos> não é normal. É, galera, esse é o teste que a gente comprou na farmácia. A Cláudia foi hoje lá de manhã comprar. O legal desse teste é que ele é digital e ele mostra, além de você estar grávida, né, mãe? Ele vai mostrar a quantidade de semanas que você está é, aproximada. Não, não, não. Tá tudo em espanhol, gente, mas dá para entender. Ah, eu falei embaraçada, ó, já escrito Embaraçada significa grávida E o número que aparece embaixo É o número de semanas aproximados, ó Um, dois, dois, três, pode ser de duas a três semanas Pode ser mais de três semanas Ou não embaraçada, que seria não grávida Ou seja, negativo Ou hum. seja, o Marcos não vai ter um irmãozinho <risos> Ou irmãzinha <risos> E três minutinhos, tchan tchan A gente vai descobrir se o Marcos vai ter um irmão Ou não <risos> Eu não quero ter um irmão porque eu vou ter que dividir Meu tablet e vou ter que dividir meus Playstation, e dividir meus Hot Wheels, e tudo que eu tenho, minha moto da patrulha. Aqui não tem lugar pra garupa, pai. Não tem lugar pra garupa. Aqui é só um. É, mo é mono Iiii. monociclo, pai. Marcos, você quer um irmãozinho? Uma irmãzinha? Um neném! Eu quero um Playstation. Vamos lá fazer o teste, vamos ver se vai ser um menininho um menininha, ou se vai ser gêmeos, trigêmeos. O que, que você prefere, menino ou menina? Nenhum, né? Vou ter que te pedir tudo de qualquer jeito. Vai abrir o aparelhinho agora. Cadê o xixi? Tá ali. Ah, o xixi tá aqui, ó. É só abrir e colocar em contato já É só abrir e colocar em contato. Vamos esperar uns segundinhos, vamos contar aqui, hein? Olha a pontinha, Tô tremendo uns 20 segundinhos, vamos deixar, 5, 6... Pronto! E agora faz o quê ah, agora tem que colocar em repouso, fecha... e coloca em repouso, né? Sim! Não apareceu nada ainda... Tinha que estar tá aparecendo um reloginho... Vixe! Que tensão! Cadê o Marcos? Tá na sala. Tinha que aparecer tipo isso, Um reloginho? É, girando. Eu acho que o aparelho tá quebrado. <risos> não acredito. Eu não acredito. Tá com defeito isso daqui, imagina. É que eu acho que assim que entra em contato com o xixi, ele já tinha que estar tá funcionando. Você olhou o manual? Eu li é, o manual virtual ontem, na internet, de como eu fazia. Não, não tá funcionando esse aparelho. Tira o, tira o manual, vamos ver o manual de novo. Deixa eu pegar. Error em branco, olha lá, a não funcionou, segundo a segunda esperada. Galera, infelizmente o teste falhou, não apareceu nada na tela, nem o um reloginho de tempo pra estar tá esperando aparecer a palavra aí, embaraçada, não apareceu nada, então deu um erro. Eu liguei pro telefone de assistência ao cliente do aparelho, ali tinha na caixa, liguei pra esse 0800. A mulher me deu um número de referência que agora a Cláudia levou pra farmácia pra devolver o aparelho e conseguir um aparelho novo grátis, porque o aparelho não é muito barato, ele custa uns 12, 13 euros mais ou menos. Que é o equivalente a quase uns 40 reais Então pelo menos deu tudo certo, a gente conseguiu um aparelho novo A Cláudia tá lá na farmácia agora pegando o um aparelho novo, fazendo a troca E daqui a pouco ela tá aqui e a gente vai fazer um novo teste É muita atenção, moleque doido! E aí, conseguiu o um aparelho novo? Pensa numa mulher curiosa! <risos> Sou eu! 10 mil farmácias, meu! Consegui, troquei! Um com defeito eu entreguei Tinha comprado outro, tive que na outra farmácia devolver mas o número que eu te passei lá, que eu liguei, entreguei deu pra, certo? Entreguei moça, ela te sei. deu um grátis. Me deu um grátis. Bom, ah, grátis, trocamos, né? Mas ah, é o novo? É o novo. Meu, a gente fez tudo certinho, eu tava falando pra mulher no telefone lá da Clilha ela falou que fez tudo certinho. Fizemos tudo certinho, corpo, né? É. Só tem que contar certinho os 20, 20 segundos, segundos para não passar, contar com o relógio mesmo. Eu lembro no teste do Marcos. De ficar molhando a pontinha, só de ter molhado a pontinha, eu lembro que já começou o reloginho a, a ficar a mexer, girando. Mexer, né? Ela falou Sim. no telefone que tinha que aparecer mesmo. Só de molhar a pontinha, só que nessa de molhar a pontinha já tem que ir contando os 20 segundos e deixar ele em posição horizontal. Entendi. e a... ah, tem que fazer xixi. Vai, vai lá então, espera aí. aí. deixa eu fazer. Espera aí, dessa vez tem que dar certo. Vamos lá. Medo! Marcos nem tá tenso, né, Marcos? Tô nada, tô nada, não quero irmão mesmo. Tô tranquilo, tudo é meu, tudo é meu. Não vou dividir com ninguém, é tudo meu. Fala aí, irmão! Ana! Xixi, tatuagem! Ana! Ah, é, é, é, a gente vai descobrir se você vai ganhar um irmãozinho. Ó, tá vendo, Oi. ó? Vou fazer minuciosamente, Marcos. Olha aí com a mamãe, ó. Participa com a mamãe aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? Agora sim tá funcionando já. Ó. Vixe! Agora vai! Reloginho, põe embaixo, foi embaixo. Ai, ah, mas o Marcos não pode mexer, não pode mexer, Marcos. Olha o reloginho, olha o reloginho. Não quero ver reloginho nenhum. Não quero ver nada de reladinho. Medo. Tem que esperar o relógio parar? É, sim. sim. Ai, Oi, tô... Saiu alguma Você coisa. Você tá né? grávida, amor? Tá grávida! Ai, <risos> Ai, que verdade! Ai, duas, três semanas. Duas, três semanas. horas o digital. Ah é? Fica na telinha? Fica 24 horas. Marcos. Marcos, a gente tem que te dar uma notícia, você é o primeiro a saber. É uma notícia muito legal. Lê aí, vê o que tá escrito. Lê. Letra E, M, B, ah. isso mesmo, R, A, Z, A, d A. Oi, isso significa... Significa que eu vou ficar sozinha, ah, eu não quero ah, irmão. Mas você vai ganhar um irmãozinho, meu amor. Bebe.